Esse de voltou e hoje ele vai ensinar como fazer um delicioso abacaxi temperado, então bora lá. Mano, nunca fiz um abacaxi temperado, mas bora aprender como é que se faz um abacaxi temperado. Primeiro passo, você pega um abacaxi e Zajarra, é... é doido! É pra pegar a fruta! Mano, eu acho que esse tutorial começou um pouco errado. Isso! Agora puxa a coroa. Que... Meu Deus do céu! P... Mano, explica direito pro cara que o cara não tá entendendo. Puxa a coroa do abacaxi, ô anta. Isso. Agora corte o abacaxi a fruta, ô anta. Eu não acredito não. Tu quebrar a faca, bicho burro. Agora que você cortou o abacaxi, você escolhe uma banda e... Mano, essa parte do tutorial ficou um pouco engraçada. Esse mongolade voltou e ele vai ensinar como fazer um delicioso misto quente. Então bora lá. Mostra pra nós.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 Ajuda nós aí mano Primeiro você levanta do seu lugar, vai atrás do ventilador e volta pra onde tava sentado Com equipamento em mãos, abre ele bonitinho, desrosqueia sua rodela e... Esse papo de rodela tá meio estranho Tira sua hélice Com um pouco de álcool, limpa bem a sua hélice e coloca lá na mesa Depois coloca em cima e pronto, agora é só você virar a sua hélice que você vai conseguir salgar sua comida mesmo o saleiro estando longe Mano, eu não entendi o final desse vídeo, mas tá de boa eu tava de boa jogando futebol, até que eu sentei na minha bola, olhei pro meu leite e tive uma ideia Mano, fala pra nós que ideia que tu teve Comprei um leite dessa marca Leco, abri a tampa, o lacre, o lacre, o lacre Mano, que tanto de lacre é esse que tu abre? Peguei um copo pra encher até meu fundo de leite Então depois disso eu fechei tudo bonitinho Olha que gracinha Peguei canetinha, massinha e comecei a modelar Fiz alguns detalhes geométricos e com a canetinha pintei de azul Olha que bonitinho que ficou Pintei também de amarelo E rapaz, fala um negócio pra vocês hein? Olha a cabeça de gênio que eu tenho Eu fiz e acabei de fazer o fuleco, Porque o leite é leco Mano, que ideia incrível que tu teve 5kg de queijo Nunca estudou matemática não Bota a sua calabresa Mano, que papo é esse cara de colocar sua calabresa? Lá ele. Aonde? Bota seu ovo. Mano, olha as ideias desse cara. Deixa o ovo fora disso. Se reclamar, eu ponho os dois. Mano, esse cara só fala ideia errada. Oxi, agora cata que vocês ama mais que o Neymar. 200 graus, 6 minutos. E aí, gostaram da minha calabresa com meu ovo? Mano, e essa ideia errada de calabresa com teu ovo aí, cara? Vou testar, tudo que você vai precisar é de giz de cera e de uma... Mano, por que tu guarda giz de cera dentro da tua geladeira? Pistola de cola quente, agora... Mano, por que tu guarda uma pistola de cola quente dentro da tua geladeira? agora é só colocar o giz de cera na pistola e aplicando na calça desse jeito. Duas horas depois... Uau! Mano, o resultado ficou da hora. Às vezes a escova de dente tá velha e você não tem uma nova, mas ela acha que isso é bem fácil de resolver. Pre... Ajuda nós aí, mano! É Pre... isso, vai precisar de uma escova nova... Mano, eu acho que esse tutorial começou um pouco errado. A faca, escova antiga e super bom. Primeiro, abre a embalagem da escova nova, tira ela e corta com a faca até você conseguir tirar a sua cabecinha. Depois faz a mesma coisa com sua escova antiga, separa a parte longa, passa super bonder, cola e pronto. Agora você pode usar sua escova nova sem ter uma escova nova. Valeu, mano! Você sabia que dá pra fazer esse delicioso milkshake de morango usando apenas dois ingredientes. Milkshake de morango com apenas dois ingredientes, bora ver esse vídeo. Tudo que você vai precisar é de leite integral. Mano, por que tu guarda leite integral dentro da máquina de lavar? Colocar em forminhas para gelo e levar ao freezer até congelar. Mano, eu vi 50 reais dentro da tua geladeira. Depois de congelado, só adicionar no liquidificador e adicionar também um pacote de suco em pó de morango. Mano, por que tem 50 reais ali na pia? E 200 ml de leite integral. Depois é só bater por 2 minutos. Vai render um delicioso milkshake de suco tang sabor morango por menos de 3 reais. Mano, eu acho que isso daí não é menos de 3 reais. Provavelmente você já tentou abrir seu ovo bem durinho e não conseguiu, mas... Mano, olha essa ideia desse cara, rapaziada. Eu vou até parar de assistir esse vídeo, mano, porque minha imaginação não tá me ajudando muito. Esse papo de abrir ovo já ficou meio estranho. Frita um iPhone 13 Pro, tá bom. A gente... Mano, é cada coisa que aparece na internet. A gente começa com a farinha de trigo, quebra seu ovo e bate ele muito bem. Passa seu iPhone no ovo e depois a farinha, pano. E ele vem descansar aqui dentro com tranquilidade. E esse é o iPhone mais gostoso que você vai comer na vida. Vídeo fake. É claro que não é o iPhone.